Fala jogador, tudo bem com você, meu amigo? Como é que estão as coisas? Hoje a gente vai falar sobre a danada da Twitch Cara, tem pano pra manga essa Twitch nos últimos tempos, hein? Então, galera, o pessoal da streaming lá Os streamers de sucesso Eles vão fazer aí um apagão da Twitch na, No dia 23, segunda-feira de agosto, né? Isso é uma forma de protesto contra aí a diminuição dos pagamentos que eles tiveram lá né as alterações do, do dos valores é nem tanto a alteração do valor em si porque para quem assiste ficou melhor né para quem paga lá ficou melhor mas o repasse está sendo muito baixo isso tem um impacto muito grande na para o pessoal que é criador de conteúdo né então, esse movimento, ele visa o que? Ele visa uma transparência, primeiramente, por parte da Amazon, que é a detentora da Twitch, e também por um pagamento mais justo para os criadores de conteúdo aí, né? porque há eles que fazem aí o, o serviço grosso, né? eles que criam aí os conteúdos para que as pessoas possam assistir. Eu acho bem plausível, né? Eu acho que vale a pena é, lutar por isso aí, mas a minha opinião... É, a respeito disso é porque sempre que existe uma turma que quer colocar e fazer protestar e tals é, na verdade na verdade isso não reflete a maioria né porque se a gente for pensar bem para o a pessoa que está assistindo não mudou nada porque a maioria das pessoas que dão sub lá no, na Twitch eles são os caras que já tem o Amazon Prime né Aí eles mudaram o que? Ah, o preço, a precificação do sub alternativo, né? Aquele que você não tem um prime, mas você dá o sub lá pro cara. Era vinte e poucos reais, né? Agora passou para sete e poucos. Então, assim, pro cara não mudou muito. Porque quem dá o sub mesmo, às vezes é um cara próximo, é um outro criador de conteúdo que vai lá fazer uma graça, né? Eles usam esse, esse sub aí para estimular, né? A, a, a vinda do pessoal que tem o Prime para Twitch que assim eu acho que não não é tão é é, um, é uma questão né cara é, a Twitch é um é um local de você ali se se apegar né a um ou dois é, criadores de conteúdo e pronto porque senão você nem consegue consumir o que aquele criador de conteúdo quer colocar e eu vejo que muitas vezes, véio, essas, esses streams aí, cara, sinceramente, vamos falar assim, sinceramente, existe algum motivo para você ficar vendo outra pessoa jogar um jogo? Hum, pensa aí, existe? Tudo bem, vamos falar de um jogo lançou, cara, eu não tem possibilidade nenhuma de jogar esse jogo aqui e tal, não, não tem. A Twitch não é o melhor local para você assistir esse jogo, cara. Você pode fazer o quê? Você vai pro YouTube, você pega um criador de conteúdo que faz gameplays decentes, com extrema qualidade, né? Ou então você pega aqueles, a, aquelas gameplays que não tem comentário, não tem nada, e vê o jogo. Agora na Twitch é mais um negócio assim, de comunidadezinha, né? Você, pô, tem um streamer lá que você gosta do cara e tal e aí você vai lá e, e fica mais pelo cara do que pelo conteúdo eu acho que é muito isso né é justamente isso aí mas o, o que que acontece? o que eu vejo né o que eu sinto apesar de eu não, não eu não consumir Twitch é, eu vejo né eu tenho eu tenho aqui o, o app aqui da, da Twitch de vez em quando eu vejo, eu coloco ali para ver o que que tá rolando no, nos jogos lá para ver o que que tá em alta né faz parte aqui do meu trabalho também tá por dentro de que tem tá mais em alta e o que a gente nota é que o que tá em alta sempre ou é né se falando de jogos né ou é os mobas que já são jogos gratuitos né Mobas aí Valorantes é sempre os mesmos jogos né se você quiser jogar um, um jogo decente lá provavelmente você não vai ter nenhum viu e os caras que já são muito grandes né os, os grandes youtubers aí é, eles ficam lá quando não é isso é aquelas meninas lá na, na piscina, né? E aí você tem isso aí. Sobre esse apagão que eles vão fazer aí, eu acho muito assim. É. Sabe aquela coisa assim que. Eu, eu acredito que não, não dá em nada, cara. Essas coisas assim. Não dá em nada. Porque a Amazon é uma empresa muito grande, a Twitch também. Apesar de ser nova, né? A Twitch também é uma empresa muito grande. Então, quando você pega ali na matéria que eu vi aqui, diz que cerca de 2 mil streams aí já fazem parte aí dessa união, né? Que eles estão fazendo para fazer esse manifesto. Mas quando você pega 2 mil streams e, e, e relaciona aí a todos os criadores de conteúdo dentro da plataforma, isso é um valor mínimo, né? Isso não representa quase nada. E aí, eles, o que eles pedem né, é que ninguém é, faça streams no, na segunda-feira e que ninguém assista. Mas a gente sabe que não, não é assim que acontece, se o cara tem o um costume de assistir lá, é, ele chega em casa, ele tem o um costume de assistir uma horinha, duas horinhas de, de tweet, e aí o cara vai assistir do mesmo jeito, né? Aí se você, que é o cara que ele acompanha, não vai estar tá fazendo a stream, que talvez você faria naquele horário, ele vai assistir de outro cara e talvez aí você perca a preferência desse cidadão, né? Então, assim, é uma, é uma canseira, né? Mas... O que eles querem fazer em muito sentido, né? Isenção do imposto que é pago lá para o governo norte-americano, porque a gente está aqui no Brasil, né? Isso deveria ser convertido também de uma maneira mais eficiente. A transparência, né? É, dos canais onde eles testaram lá e, falou que, e falaram, deram a justificativa do preço, né? Algum, alguns gráficos de análise para que eles possam entender melhor como que eles estão trabalhando. E melhores de, melhorias de condição aí dos staffs, Uh, da Twitch, o pessoal que trabalha, né? Então, assim, é uma manifestação. Né? A gente sabe que manifestações é, dificilmente rendem alguma coisa. No máximo, no máximo, no máximo, no máximo, eles vão conseguir uma, alguma coisinha, só um, um, um adendo, um agrado, né? Mas, é, no mais, a gente sabe que não vai dar. Porque na terça-feira vai todo mundo voltar. Então, para Twitch, isso aí não, não vai representar basicamente nada. É igual quando a gente manifesta contra lá o combustível e não, e, não, e não abastece o carro naquele dia né assim na verdade na verdade não em nada porque no dia seguinte você vai ter que abastecer o carro no, no outro dia você vai ter que abastecer o carro do mesmo jeito então se a gente colocar lá na na, na, na área administrativa do posto o resultado mensal vai ser o mesmo porque você é, abasteceu da mesma forma então assim é, para mim é um é uma guerra sem sem chance nenhuma de vitória, né? Eu acho que esses streamers já deveriam começar a procurar por outras plataformas. Para mim o YouTube deveria ser essa grande plataforma de streaming né? Ele já tem um, um umas, as ferramentas aqui, falta implementar poucas coisas, né? Se ela copiasse aí, podia copiar mesmo a mesa Twitch, não tem problema. É, se só copiasse as coisas que dão certo lá na Twitch para cá para dentro eu acho que seria muito melhor porque o YouTube para mim ele é uma plataforma completa e para mim ele é a melhor plataforma onde você possa estar né aqui você consegue selecionar o que o conteúdo que você vai assistir é você tem uma gama gigantesca de conteúdo de disciplinas de coisas que você pode aprender tem cursos aqui né então assim o YouTube realmente é a melhor plataforma, enquanto que na Twitch você vai ficar, cara, se você gosta aí da Twitch, é, eu sei que tem muita gente lá que é bacana e tal, mas geralmente esse pessoal que é bacana que tá lá, também faz conteúdo no YouTube, aí você poderia selecionar muito bem o, o conteúdo que você vai assistir daquele cara, e não tudo que ele fica falando lá, porque a gente sabe que, igual eu faço conteúdo aqui pra, pro YouTube, muitas das coisas que eu falo aqui talvez não te interessa. vai te interessar uma ou outra coisa, não tem nenhum problema com isso, é perfeitamente plausível é perfeitamente comum e é normal e é bom que isso aconteça né porque imagina se você concorda com tudo que eu falo que cara você tem algum problema né seu nível aí de é, de ideias tá tá um pouco abaixo você precisa melhorar isso e adquirir é, opinião própria né então vamos ver no que que vai dar aí na segunda vai ter esse apagão eu vou dar uma olhada pra mim e ver como é que vai ficar. Qualquer coisa, a gente traz mais notícias a respeito, beleza? Galera, quem ficou até aí, ó, se inscreve no canal, cara. Me ajuda aí a crescer no, no, no YouTube para fazer esse trabalho de informação e opinião para vocês, beleza? Um grande abraço e até mais.